Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos. Nos conectar com a espiritualidade que se encontra aqui presente nesse ambiente. Onde podemos sentir essas vibrações de amor, de calma, de tranquilidade. Nos conectando com os trabalhadores espirituais dessa casa encontrando o nosso mentor espiritual, que nos abraça fortemente, que nos convida a adentrarmos nesse ambiente mais serenos, mais tranquilos. E dessa forma, entregues a essa energia de luz. Agradecemos por todas as bênçãos que recebemos diariamente e que muitas vezes esquecemos de agradecer. Agradecemos por nossa vida, por nossa existência aqui na Terra. Agradecemos por nossa família que veio junto de nós para podermos vivenciar todos os aprendizados, nos amparar, nos socorrer, nos fortalecer nos momentos mais difíceis. Agradecemos aos nossos amigos, que possuem os mesmos objetivos, os mesmos desejos, que possuem a mesma sintonia que nós, amigos que já vieram de outras existências, que concordaram em estar conosco mais uma vez, para que pudéssemos passar por todas as provas juntos. Agradecemos por nosso trabalho, aonde vivenciamos o serviço ao próximo, a abnegação, onde com nossa criatividade, com nosso amor, podemos ajudar aqueles que cruzam o nosso caminho. Agradecemos a natureza, por meio da chuva, por meio do sol, das flores, dos animais, por todas essas bênçãos que estão ao nosso redor o tempo todo. Agradecemos a nossa doutrina, que nos ensina a fé raciocinada, que nos ensina a a buscar entendimento, que nos ensina o um amor, que nos ensina a compaixão. E dessa forma, gratos por todas essas bênçãos, encontramos nossa mãe, Maria de Nazaré, que nos coloca em seu colo, nos cobre com seu manto azul de paz, de linda. E nos sentimos tranquilos, nos sentimos esperançosos, não temos mais medo, não temos mais angústias, ela nos acalenta e nos mostra que o amor, que o entendimento, que a misericórdia devem fazer parte da nossa vida em todo o espírito. Com ela... Subimos um pouquinho mais e encontramos o Seu Filho, Jesus, nosso irmão maior, o exemplo de amor, de paz, de misericórdia e esse nosso irmão que está junto de nós nesse planeta, nos convida a subir um pouquinho mais. Dessa forma encontramos o nosso Pai Criador. Aquele que nos criou há bastante tempo. E que espera pacientemente que voltemos a Ele. Plenos. Com todo entendimento. Esse amor que nos nutre. Esse amor que nos sustenta. Nos envolve... E assim dessa forma, plenos de luz, todos nós aqui nessa sala, nesse ambiente, já energizado pelos nossos trabalhadores espirituais, dizemos, encarnados, eles encarnados, em uma só voz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino.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 Bom, boa noite novamente, meu nome é Catarina, sou trabalhadora aqui da casa, sejam bem-vindos todos vocês, aqueles que estão aqui pela primeira vez, o pessoal também que está assistindo a gente pela, pelas redes sociais, agradeço todos vocês e hoje a nossa reflexão da noite será sobre o homem e o mundo, é um tema que eu gosto bastante, sempre estou recorrendo a ele, porque ele fica num capítulo que eu gosto bastante, que é o Sede Perfeitos, o capítulo 17 do Evangelho Segundo o Espiritismo. Eu acredito que não seja o capítulo mais importante que a gente tem no Evangelho, mas para mim é o que traz mais conforto. Porque ele nos mostra que podemos buscar a nossa reforma íntima, que podemos ser pessoas melhores, que temos um futuro de perfeição. Se ainda somos seres em trabalho constante de aprimoramento... Sabemos que um dia podemos chegar a essa perfeição... para qual o Pai nos criou. Esse Pai que nos ama, que nos sustenta... Que nos fortalece. Esse, esse capítulo... Ele vai falar sobre as características da perfeição... O Homem de Bem, que é um capítulo, é um tema né, bem legal. Os bons espíritas que ensinam né, nós, os praticantes da doutrina espírita, a conviver melhor com os seus pares, a conviver com aqueles que não são espíritas. Nos traz a parábola do semeador, que é uma das mais importantes que a gente tem. Nos traz o dever e a virtude superiores e inferiores, que nos mostra como deve ser o trato entre as classes, o homem no mundo e cuidar do corpo e do espírito. Então, hoje a gente vai falar do tema 10 deste capítulo. É, é interessante né, que quando a gente começa a estudar bastante, a gente começa a ter as revelações que essa doutrina nos ensina, nós passamos... A ter bastante interesse para viver voltado para as verdades espirituais. Nem tudo da matéria já nos chama mais atenção. Então, muitas vezes, certas companhias não nos agradam mais. Certas distrações já não nos preenchem. Certas situações nós queremos evitar a todo custo. Porque a nossa vibração está em ouro patamar. Estamos envolvidos com uma, um propósito muito maior e aí o que possa ser material não nos chama muito a atenção. Temos outras pessoas em contrapartida que só pensam no lado material, esquecem completamente o que estão fazendo aqui neste plano. Como que a gente pode começar essa reflexão? Primeiramente, nós sabemos que nós somos seres espirituais que estamos vivendo existências materiais. É apenas uma existência material? Não. São infinitas existências materiais. Nós somos criados em outros orbes, em outras moradas da casa do Pai. Precisamos vir até aqui nesse planeta um dia para que a gente pudesse trazer... A nossa contribuição para o progresso deste planeta. Para que nós pudéssemos vivenciar tudo aquilo que ele nos traz no tempo em que estamos. Porque sabemos que existem moradas, existem planetas, existem outras possibilidades de existência. que Estão em outro nível, mais avançadas e menos avançadas. Estamos aqui por um propósito... Vivemos neste plano da matéria... Com as pessoas que estão conosco aqui neste momento... Nesta fase evolutiva... Então... Traz isso um sentimento de gratidão para nós... Né? Porque... Se somos oito bilhões de seres encarnados na Terra... Hoje... Né? Não para de crescer... Até no início do ano passado eram 7 bilhões alguma coisa já chegamos em 8 bilhões isso não para de crescer porque a criação não para de acontecer esses 8 bilhões encarnados eles são poucos perto dos espíritos que estão desencarnados que é mais ou menos umas 3 ou 4 vezes mais então se estamos aqui hoje neste salão bem de saúde né, Com Acredito que todos nós que estamos aqui agora estamos, pelo menos, dispostos a ter saído de casa para poder vir aqui hoje. Então, estamos né, relativamente bem de saúde. Estamos lúcidos quanto ao nosso papel na nossa, nessa nossa jornada. Tivemos a oportunidade de um corpo material. Tivemos a oportunidade de ter pessoas que cuidaram de nós na infância, que nos orientaram na adolescência, que fazem companhia para a gente na nossa maturidade. Temos entendimento, temos interesse por estudar, teremos interesse em vivenciar todos os aprendizados que nos são ofertados. E dessa forma, a gente começa a se distanciar. Daquilo que não nos faz bem, como eu disse já no início Então esse capítulo, ele vem para nos acordar Que nem sempre nós vamos conseguir fugir do mundo em que estamos De tudo aquilo que nos rodeia Por mais que tentamos viver uma vida voltada para a prece, voltada para a meditação É impossível temos nossos afazeres, temos nossas responsabilidades. Lembre-se que um dos capítulos desse, do subcapítulo desse capítulo, é o dever. Ou seja, temos deveres a cumprir vindo para cá. Então, para que a gente possa refletir né, de forma mais assertiva, eu quero ler um parágrafo e a gente vai meditando sobre ele. Um sentimento de piedade deve sempre animar os corações daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificar, portanto, os vossos corações, não deixeis que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar muitas sementes para germinar em vossos corações. E neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Bom... Aqui nos fala que nós temos que ser alegres... Que nós temos que ser felizes... Um olhar de piedade para com o próximo. Outro dia eu vi um, uma figurinha que dizia assim... Que a maior generosidade que nós podemos fazer para o próximo... É não julgarmos. Então convivemos com muitas pessoas... Vemos atitudes que muitas vezes não provamos, não, não gostaríamos de praticar, mas nós, na nossa ainda imaturidade espiritual, temos sempre que julgar o que o outro está fazendo. Mas não é com muita compaixão, muitas vezes é com olhar de discriminação, é com olhar de julgamento, é um olhar mau. A maior generosidade que podemos fazer para o nosso companheiro de jornada é não julgarmos. E desta forma, tendo o pensamento sempre positivo, sempre voltado para o bem, voltado para o progresso, para o amor, conseguiremos assimilar Todos os ensinamentos, todas as orientações, toda a intuição que os nossos mentores constantemente nos sopram. Nós não ouvimos, porque estamos fechados para esse entendimento. Estamos mais abertos para o julgamento do próximo do que para a proximidade, para com a sintonia com o nosso mentor espiritual. Não creais, entretanto, que ao vos exortar incessantemente a prece, a evocação mental, queremos vos propor uma vida mística, que vos mantenha a parte das leis da sociedade na qual estáis condenados a viver. Não! Vivei como os homens da vossa época, como devem viver os homens. Vivei como devem viver os homens da vossa época. Sacrificai-vos as necessidades, as frivolidades de cada dia, mas sacrificar-vos com o um sentimento de pureza que vos possa santificar. Então, a gente pensa que quando a gente quer ter uma vida mística, né, sempre me vem na cabeça uma pessoa que sobe a montanha, entra dentro de uma caverna, toma água da chuva, come raízes e fica meditando e olhando para a natureza, contemplando e só pensando coisas boas. Super legal. Super legal. Ou aqueles monges que ficam na clausura, somente rezando, rezando, rezando. É importante isso, sim, você eleva a vibração do planeta. Mas nós precisamos vivenciar os relacionamentos. Nós precisamos estar junto das pessoas, porque senão nós adiaremos aquilo que viemos fazer aqui. Se o nosso propósito era a tolerância, somente vendo o sol amanhecer, o sol se pôr nós vamos des desenvolver a tolerância? Não nós precisamos estar no dia a dia, no trato com as pessoas porque daí a gente ouve uma coisa e fala assim nossa, não acredito que eu ouvi isso peraí, deixa eu processar esse você processa depois de alguns minutos de processamento, fala não mas eu fiz isso ontem peraí, eu não vou também recriminar a pessoa porque eu fiz isso porque eu faço isso e eu posso fazer isso também amanhã. Eu ainda sou frágil nesse quesito. Por que eu estou julgando? Então, esse processamento você só consegue fazer no contato com as pessoas. É interessante ter uma vida mística? Sim, em muitos momentos. Ao acordar, nós fazemos as nossas orações. Antes de dormir, nós fazemos as nossas orações. Na vibração das 22 horas, nós nos conectamos com um grupo de pessoas que estão ali no mesmo propósito de vibrar pelo universo, pelo nosso planeta. Quando estamos na natureza e vemos uma coisa legal e ficamos emocionados, sim, isso é uma vida mística, mas a vida mística, ela acaba no momento que a gente tem que levantar, pegar o ônibus, pegar o trânsito e trabalhar, enfrentar... Todas as dificuldades Que nós teremos naquele dia E ainda sorrir E tolerar E perdoar Mesmo porque a gente não pode nem se ofender né? A gente tem que aceitar Nem precisando se ofender Para se sentir se ofender, a gente perdoa É fácil pra caramba, né? De Fazer isso, né? Só que esta é a vida mística que nós temos que ter Para nos dar equilíbrio para os momentos em que nós teremos que ser testados. Porque é para isso que a gente vive. Vamos para o próximo. Fosse chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente. De caracteres antagônicos. Não melindreis a nenhum daqueles com quem vos encontrais. Seja alegres, felizes, mas com a alegria de uma boa consciência. E aventura do herdeiro do céu. Que conta os dias que se aproximam da sua herança. Bom... Tem um caso né, de uma. De um espírito, né de uma mulher que desencarnou. Aí ela chega para o mentor dela e fala assim: Ah, eu quero trabalhar, né, eu quero socorrer pessoas que estejam ainda na matéria. Ah, que legal, é perfeito, né que bom. Aí ele fala: Olha, então eu vou te mandar para ter uma discussão, ainda verbal, né, numa residência. Eu preciso que você vá lá e atenue né, toda esse, essa, essa coisa ruim que está lá naquela casa, para que eles não vão para uma progressão física e assim por diante. Fala, ótimo, vou lá. Aí ela, esse espírito vem, entra dentro daquela casa, olha tudo, vê o que está se passando e volta. Correto. Olha, não vai dar. Não gostei do que eu vi, eles estavam um xingando o outro, palavras horríveis. Eu não gosto de ficar em ambientes que as pessoas fiquem falando essas palavras, e eu não vou conseguir desempenhar essa função. Ah, então tá bom, eu vou mandar você para esse outro evento aqui, que essas pessoas estão correndo perigo. Então você vai ter que ir lá e ajudar eles para que nada aconteça com eles. Ah, ok, pode deixar. Aí ela foi para o ambiente, chegou lá, viu o que tinha que ver e voltou. E aí, salvou, ajudou, né? Não pude fazer nada, porque eles estavam fazendo coisas perigosas. Eles estavam, um odiava o outro. Então, eu não gosto de ficar em ambientes assim, que tem essa vibração ruim. Então, eu não consigo mais ajudar. E assim, esse mentor todo paciente né? mandou essa mulher para outro, para outro ou todas as pessoas que precisavam da ajuda dela. E para todos os eventos ela voltou dizendo que não conseguiu. Aí ele falou: olha, bom, então é o seguinte: é, você não vai mais ajudar, né? eu agradeço sua boa vontade, mas não vai dar mais. Você a partir de agora vai para essa casa onde você vai receber todos os cuidados. Ela falou, mas como? Né? Eu vim aqui para ajudar. Ela falou, não, você está doente. Você está vendo mal em tudo. Não podemos julgar, nós temos que ajudar. Se essas pessoas foram colocadas no seu caminho, era para você fazer algo por elas. Elas estavam enfermas. Mas você está mais enferma ainda, pois você vê maldade em tudo. Então, a partir desse momento, você está em tratamento. Então, essa historinha nos faz refletir se de que pode ser que estejamos em tratamento. No nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, é tudo tão perfeito, né? E lá estamos a postos para evitar brigas, para evitar que as pessoas se filham, para evitar que as pessoas se machuquem, de todas as formas. Principalmente Porque muitos foram colocados No nosso caminho Para não perder a evolução Para não estacionar E a gente foi colocado E a gente, não, eu não quero conviver com aqueles Eles falam palavras feias Eu não quero conviver Porque aquele lá briga com o outro Então, o que, que a gente veio fazer aqui? Né? Bom, e conviver somente com pessoas que nos fazem bem seria bem legal também, óbvio, né? Mas nós vamos atrasar a nossa evolução. Então, aqueles que foram colocados no nosso caminho, eles têm um porquê, ou estamos para ajudar ou para ser ajudados. A virtude não consiste em investir em aspectos lúgubres e severos, em recusados prazeres que a vossa condição humana permite. Basta referir todos os vossos atos ao Criador, que vos deu a vida basta começar a terminar uma tarefa que eleveis o pensamento ao Criador e lhe pedir no impulso da alma sua proteção para executá-la ou a sua bênção para a obra terminada o que quer que faça de Deus venha que o que quer que faças, façais voltais à fonte suprema não façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos bom a alegria né que nós somos sempre convidados a viver é não viver uma vida de forma austera naquilo que não é necessário. Eu sempre procurei buscar isso na minha vida, né? Que muitas vezes quando a vida me dava coisas muito legais, eu ficava me perguntando se eu era merecedora daquilo. Alguma conquista material, algum entendimento que superou aquela minha expectativa. E aí eu ficava me perguntando, será que eu mereço tudo isso? Merece. A vida não é só sofrimento, a vida não é só trabalho, não é só desafio, não é só luta. Nós também temos os momentos em que nós podemos agradecer por estarmos vivendo aquilo. Nos entregarmos às coisas boas que nos acontecem. Não iria acontecer se não fôssemos merecedores, podem ter certeza. Então, que a gente não tenha aquela aparência de, nossa, né, mas será que eu devo, será que eu devo fazer por merecer isso? Se você está passando por aquela bênção, agradeça, porque muitos problemas acontecem na nossa vida sem a nossa vontade. Então, quando, quando coisas boas acontecem, a gente tem que agradecer e tem que vivenciar na sua maior intensidade. E viver tudo né, com o crivo da razão, para que a gente tenha um equilíbrio. Eu acredito que a palavra-chave que nós podemos ter aqui hoje é o equilíbrio, é o bom senso. Tudo tem que usar a razão, tudo nós temos que buscar o propósito e buscar o entendimento. A perfeição, como disse o Cristo, está inteiramente na prática da caridade sem limites. Pois os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a mais elevada até a menor. Então, é no contato com o ser humano que nós vamos desenvolvendo a caridade. É tolerar todas aquelas imperfeições do outro ser humano. Não é somente dar algo material para aquele que passa fome, para aquele que tem alguma privação. Muitas vezes a maior caridade é no entendimento do outro. É entender o porquê o outro fez aquilo. nós não entendemos. É muito mais fácil você fazer um check, fazer um pix agora, né? Para todo mundo que precisa de ajuda. Só que nós não compreendemos aquele que habita do nosso lado, que trabalha, que convive. Aquele que tropeça no nosso caminho. E vivendo afastado das pessoas, nós não vamos conseguir desenvolver essa tolerância, esse entendimento. Eu sempre digo né, que a gente não, não é vítima de nada. Nós somos os artífices do nosso destino. Tudo o que nos acontece, nós pedimos. De uma forma ou de outra, nós pedimos. Nem que seja energeticamente. Vivemos vidas anteriores... Erros... Tivemos quedas... E que se refletem nessa existência... Assim como diz o capítulo 5 do Evangelho... Que são as causas das aflições... Nós somos vítimas... Não somos... E tudo que nos aconteceu de ruim... Tentem buscar na memória de vocês... Serviu para alguma coisa... Nos fortaleceu... Se estamos buscando entendimento... Nós aproveitamos todas as nossas quedas. Se ficarmos a vida inteira buscando culpados para as nossas, nossas desditas, para os nossos problemas, nós nunca encontraremos o maior responsável que somos nós mesmos. E nunca venceremos nada nessa vida, nada. Porque quem vence é aquele que supera, aquele que tem a resiliência para enfrentar todos os seus problemas e sair muito mais fortalecido. Não imagineis então que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob os olhos do Senhor, seja preciso entregar-se ao sofrimento. Não, mais uma vez, sede felizes segundo as necessidades humanas, mas que em vossa felicidade... Não entre jamais um pensamento, um ato que possa ofender a Deus Ou velar o rosto daqueles que vos amam e vos dirigem Deus é amor e abençoa aqueles que amam o sentimento É importante dizer isso que eu não disse Agora no finalzinho desse, desse capítulo Que esse texto foi escrito por um espírito anônimo Ele não quis se revelar E aí quando a gente né, busca os nossos conceitos sobre humildade e orgulho nós entendemos que aqueles grandes espíritos, eles realmente não querem aparecer. Para eles, o nome que eles tiveram na última existência, ou na existência que eles foram mais famosos, pouco importa. O que eles querem é passar a mensagem, que eles são trabalhadores incansáveis no plano espiritual. Eles vêm em missões na Terra para trazer o progresso, para trazer o conhecimento. Para eles, o nome que eles tiveram Numa outra existência, pouco importa Porque hoje eu sou catarina Numa próxima Sei lá que nome eu vou ter Sei lá que nome eu tive, não, isso importa Agora dentro de mim Que eu conheço a minha essência Essa sim tem nome Sou eu Não o nome que eu tenho Então vejam que texto Tão rico Tão é importante que eu li parágrafo por parágrafo, Eu li ele inteirinho aqui para vocês. O quanto esse espírito foi generoso de trazer para nós esses ensinamentos, para que nós pudéssemos viver esse mundo da matéria sem culpa, sem medo, sem drama, vivendo uma reforma íntima sem martírio, como diria Manso do Fogo, que nos ensinou que nós vamos errar. E vamos errar, e vamos errar, e vamos errar Aí vai chegar uma hora que a gente vai cansar de errar Aí a gente vai começar a fazer um pouquinho mais certo Até que a gente aprenda de vez Um dos maiores desafios de todas as existências Depois do amor que nós temos que ter por todos aqueles que cruzam o nosso caminho É o desapego porque ainda estamos apegados a isto aqui, a isto, a isto, a isto. Apegados a essa existência. Só que essa aqui, ó, passa voando. E aí, quando eu sair dessa existência, eu vou perceber que ela era pequenininha, né? Perto de tudo que eu já vivi. Mas que eu dei um passinho. Espero que tenha sido um bom passinho. Para que numa outra existência, em que eu venha de novo, com vocês, com outras pessoas com os outros tantos bilhões que estão somente no órbito terrestre que eu possa aprender um pouco mais que a gente possa trocar experiências sempre com um olhar generoso um olhar de compaixão vivendo as coisas do mundo pagando conta, trabalhando se divertindo viajando estudando vindo aqui, na casa espírita para que a gente possa aprender tudo aquilo que nós temos de missão, de tarefa, de objetivo nessa existência. Viemos com uma listinha de coisas a fazer. E espero que a gente inconscientemente, a gente já esteja aprendi, aprendi, aprendi. Eu não quero sair daqui devendo, nada. Quero, muito pelo contrário. Quero ter assimilado tudo que eu podia e um pouquinho então, com essa visão de esperança no nosso futuro, uma visão de amor por tudo que nos cerca, eu gostaria de encerrar pedindo ao nosso Pai Criador que nos cubra de bênçãos, que nos aconchegue, que nos envolva com muitas luzes, com muito amor com muita paz, com muito entendimento, para que eu possa viver os meus dias no mundo na melhor maneira possível, amando, respeitando, sendo misericordiosa com tudo e com todos. Que assim seja, graças a Deus.